Caralho, né? Que eu vi essa porra da janela estourando agora na tua mão. É uma delicadeza assim, uma, uma ogrice. Olá! Olá! Ô, oh, oh tudo bem? Tamo aí! Ah. Tamo aí. É, okay. aí! Vamos, ah, vamos falar de quem? Tamo aí, vamos, ah, vamos falar aí! Então, rapaziada, mais um de hoje da Austrália, começando pra vocês, Cara. presença ilustre! <risos> Bonito, bonito, Barbosa, barbosa. Barbosa. Para quem não conhece, o Daniel aqui, meu querido é. amigo do Rio de Janeiro, com esse sotaque maravilhoso. Né, cara? Pegar umas ondas é, <risos> aí? Ih, rapaz, eu com essa parada de que eu tenho que pegar onda. Eu tenho maior medo de mar né? Não, isso, cara? Eu sou medo de marca. Eu sou o cara Fake! Puta que pariu. <risos> o que, que o Daniel vai fazer aqui hoje? Hoje eu vou começar uma série de vídeos que eu tô pensando em fazer pra vocês com pessoas reais, histórias reais de pessoas da vida real falando justamente sobre empregos aqui na Austrália, então o Daniel pra quem não sabe, ele é nosso professor de barista da Seu Futuro na Austrália, da agência que eu trabalho também quando vocês chegarem aqui vão ter essa pessoa dando aula de café pra você lá né? então hoje ele vai falar pra gente um pouquinho sobre como é que é a vida de um barista aqui na Austrália como que é o emprego pra barista, como que tá essa área e tudo mais então se você tem tá interessado nesse vídeo fica comigo e check it out agora, vem vieta, né? é, agora é a vinheta né? <risos> é agora Eu queria, cara, pra gente começar essa, essa parada, eu vou deixar você falar bastante, porque eu sou tipo o Faustão, né? Eu começo a falar no vídeo... Ô oh, louco, meu! Ô oh, louco, meu oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, bicho! E aí eu fico falando <risos> e o entrevistado eu nunca fala, <risos> ele entrevista é pra mim mesmo, <risos> né? <risos> eu queria que você assim, um pouquinho assim, vamos dividir essa entrevista em algumas partes, tá? vamos me organiza aí, organiza minha mente, que minha mente tá meio mal confusa. Não, meu né? lembro, então vamos começar essa confusão do a e vai se achando. Bora. A primeira coisa assim, que eu, que eu acho que é legal de você conversar com a galera é o seguinte, é... Qual a dificuldade de você arrumar um emprego na área de barista aqui? Qual o nível de inglês que a pessoa tem que ter também? Uhum. E se é interessante ela fazer um curso no Brasil de vinho ou não? O que, que você acha? Cara, é o seguinte... É... Quando a gente chega aqui na Austrália, a gente chega meio perdido, né? Principalmente pelo, pelo sotaque australiano, né? É um pouco difícil a gente conseguir pegar o ritmo de entender o sotaque dos caras, entender as gírias deles... É, é óbvio que o inglês é fundamental para que você consiga trabalhar numa cafeteria, porque você tem que pegar os pedidos, você tem que trocar uma ideia com o cliente. É, mas a, a profissão de barista aqui é bem valorizada. assim. Quando você fala que é barista, não é? Que nem no Brasil, que as pessoas falam assim: barista? Ah, trabalha em bar? Não, não, não. É, as pessoas valorizam bastante a profissão de barista aqui. O café aqui na Austrália é uma questão cultural, então as pessoas valorizam um bom barista, valorizam um bom café preparado. É claro que nos primeiros passos, como tudo na vida, tem aquela dificuldade de você conseguir aprender, de você conseguir entender como funciona uma cafeteria, e você só aprende a ser barista sendo barista. É, o que eu quero dizer com isso? É, eu quero dizer que a base teórica você vai pegar, mas você precisa de uma prática, você precisa fazer alguma coisa, você precisa entender é, como é a prática do dia a dia de uma cafeteria. Então... Tem dificuldade sim, mas não é nada impossível Eu vejo que muitas vezes as pessoas chegam aqui Ah, eu quero um trabalho, ah, eu quero qualquer trabalho Não, cara, se você gosta de café, se você gosta de um ambiente de cafeteria Principalmente pra quem tá querendo... É... Impro improvisar não, é... Melhor... Improvo! É. Pra quem tá querendo melhorar o inglês é, Cara, é importante você trabalhar com o público, entendeu? Às vezes você vai pra um trampo que você não fala muito inglês Que é muito... Você executa uma tarefa ali e acabou então o ambiente de cafeteria é excelente para isso, para quem tá querendo melhorar o inglês. Precisa de um inglês. vamos dizer, intermediário. Eu cheguei aqui com o inglês, entrei no. no Intermediate, no, na, no, na escola de inglês que eu fiz e consegui trabalho de barista. Então você não precisa dar uma palestra em inglês, mas você precisaria entender o cara, conseguir se expressar um pouco. De uma maneira razoada ali é tranquilo, não é? Legal, e pra quem que é. Por exemplo, pra quem nunca trabalhou como barista, Sim. barista, igual você falou, ah, você chega aqui, quer qualquer emprego, né, a primeira coisa que aparecer, então aí, pra quem nunca começou a trabalhar como barista, mas gosta de café, né? Uhum. Pelo menos, né, já que tem muita gente que chega aqui, é, sei lá, geólogo, igual você, fotografia, ou o cara, né, trabalha com finança lá. Tem que procurar um emprego que seja relativamente um pouco fora da área, mais fácil, sim, sim, né? Sim, sim, sim. É, é, é muito complicado de, de quem nunca trabalhou com café começar com isso? Cara, eu falo que... Eu costumo falar que sempre vale a disposição do cara, né? Tipo, tem que chegar aqui com brilhos, cara. E como o intercâmbio é um, é um projeto empreendedor na sua vida, você chega aqui zerado, você não conhece a cultura, você chega aqui sem surdo sem e sem analfabeto <risos> então daqui é um emprego. Então, assim, vai no brilho da pessoa, mas não é nada impossível. É óbvio que tem que procurar um curso, tem que procurar entender um pouco mais sobre o que você vai fazer dentro de uma cafeteria, porque não é apertar meia dúzia de botões e o café está pronto. Existe uma técnica para isso. Então, é importante você aprender sobre essa técnica para você conseguir chegar num trial e você conseguir fazer o que o cara está te pedindo. Porque aqui na Austrália, principalmente, eles valorizam muito. É, o cara que sabe fazer, eles não tem tanto essa questão do diploma, do certificado, da competência teórica você tem que saber fazer, ele está te contratando para você executar aquele tipo de serviço é, então sim, é complexo, mas é um nível de complexidade é, completamente superável não é nada impossível e muito pelo contrário, é uma experiência maravilhosa um dia desse um amigo veio me perguntar, ah Daniel, você não vai procurar nada na sua área, não? Eu cheguei e falei assim, pô, amigo, eu tô na minha área, cara. Cabeço área Eu tô agora. na minha área agora. Então, Cabeço é uma área, área que me apaixonei, eu tô trabalhando com isso aqui. Eu gosto muito, estudo bastante, mas você não precisa... De uma universidade, para você chegar aqui e você conseguir um trabalho de barista. Você consegue uh, um emprego de barista tranquilamente aí com um esforço e dedicação, que é o que a gente precisa mais aqui, né? Raça! Com certeza. E a parte de salário, de receber dinheiro por semana, hora, quanto que é, como que funciona, uhum. qual a média de salário de um barista? A média salarial de um barista aqui, casual ou part-time, ele vai estar tá variando entre 18 e 25 dólares a hora. É óbvio que existem baristas que recebem mais, mas isso vai tudo com a experiência. Existe, cara um, nível. É estando... Existe um nível, não um nível hierárquico bem estabelecido, ah, barista sênior, barista é, intermediário, não, é uma, é uma coisa que vai muito mais pela experiência e o teu chefe vai valorizando o teu trabalho e você vai, a cafeteria mesmo vai se tornando dependente do seu trabalho e ela vai aumentando o teu salário, mas a faixa salarial é entre 18 e 25, quando você é um barista não muito experiente, você começa com uma carga horária bem menor, você pega aí, sei lá, às vezes 6, às vezes 10 horas a semana, e depois você vai aumentando isso para 20 horas, talvez 25, enfim, depende do, do visto que você tem, mas você vai conseguindo aumentar essa carga horária aí. Eu conheço baristas aqui que trabalham 40, 50 horas por semana, ganhando aí 25 dólares a hora. Nada mal. Que é, que é muito bom, já. Nada mal. Já Nada é mal, a pessoa bom. tira mais de mil dólares por semana. Aqui, se ela conseguia para fazer, né? fazer café. O que no Brasil isso é é, é um pouco diferente, né? Que se você for pensar, sim, sim, uma, sim. uma pergunta em relação ao Brasil e à Austrália, né? Porque é, que nem estava conversando, conversando sobre isso antes, que tem uma glamorização, né? Do do barista. Sim, sim, sim. No Brasil isso é um valor um pouco invertido, né? Porque sim. Quem faz café no Brasil é um subemprego? É, na né? verdade eu acho que eu falo, falo. o Brasil ainda funciona dentro de uma característica de uma cultura quase que escravagista, né? Que separam as profissões numa profissão intelectual e uma profissão manual, prática. Como se não houvesse é, aprendizado intelectual numa profissão mais manual e é como se não houvesse manuseio ou tarefas práticas numa profissão que é mais de gabinete, mais intelectual. Então isso é uma, uma questão muito maneira aqui na Austrália, que não existe essa hierarquia, ou tratar mal, ou o cara vir me servir, se ele tá me servindo ele é menor do que eu. Não, aqui é tudo muito tranquilo, a educação da galera é muito de boa, eu nunca sofri absolutamente nada aqui de desrespeito em relação ao meu trabalho, muito pelo muito pelo contrário, o trabalho é bem valorizado aqui, você é o cara que é responsável por acordar a cidade de Brisbane inteira, porque todo mundo vai beber café com você e as pessoas conversam contigo, sabem da sua vida, você conta e aí como é que tá, como é que foi, e é muito legal isso aqui, essa valorização de, da profissão como, como, como uma profissão genérica, como uma profissão qualquer, como uma profissão como outra qualquer, entendeu? Então, eu particularmente nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui com o meu trabalho, muito pelo contrário. Tô fazendo cada vez mais amigos aqui, entendeu? E amigos do mundo inteiro, isso que é mais maneiro. É, essa Austrália te dá essa né, essa, essa, abra, essa oportunidade, é, oportunidade é, é. do caralho. Ah, eu queria deixar então uma, uma última dica que você pode deixar pro pessoal a gente não estender esse vídeo também ficar com 20 minutos. O que ah! você, você quer dar tá, de dica, pro pessoal? <risos> Antes de mais nada, eu queria deixar para vocês avisar que o Daniel tem um canal no YouTube também. Canal então já é onde ele dá aulas de barista. Então já é, mano. Avisa bem carioca, né? Essa ele, ele mostra pra vocês várias dicas de como fazer café aqui na Austrália, várias, várias coisas que vocês vão gostar de saber nesse mundo de barista. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo também. Vocês se inscrevam lá no canal. Ajuda, é um canal novo, então quero por favor pedir que vocês se inscrevam no canal dele também, ajude a cuidar. brasileira brasileiro a crescer aqui na Austrália também, né? Então dá suas Mas fora nem a mim. Eu que fazer as dicas finais do... <risos> Fala só, considerações finais. Cara, você, né? vem e vem com brios, entendeu? Não vem ah, não vem achando que aqui é uma maravilha, que o mundo vai acontecer pra você, mas vem com brios, que se você vier com brio, raça, disposição, tudo acontece, cara. Vem com foco, vem, eu quero trabalhar com isso, queria fazer isso. que imaginar o teu mundo ideal e depois tem que imaginar o teu mundo real. O mundo real às vezes é mais difícil do que o mundo ideal de fantasias que a gente cria. Mas se você conseguir imaginar esses dois mundos, com certeza você vai conseguir criar ponte entre esses dois mundos, o mundo ideal e o mundo real, e você vai conseguir chegar no mundo mais ideal possível. Nossa, então essa eu... é hora, oh, caraca, oh, caraca! <risos> Sala de Valmey, amigo. Né? Sou poeta do café. Caraca. Mas é isso, galera. Vem na disposição, vem na raça que que tudo acontece. É isso aí. Quem tá com vontade Consegue, cara. Consegue. Papo consegue. De puta, E não vezes. é papo é. clichê, não, é. entendeu? Não é. é papo clichê, não, de que tipo, não, com força de dedicação. Não, é isso mesmo, cara. É. Quando você tomar um não, não desiste. Continua, continua. São nem sem nãos pra um sim, às vezes, na vida. E, e é isso, cara. A Austrália é isso. É o maior projeto empreendedor que você pode fazer na sua vida. É você fazer um intercâmbio, você chegar na Austrália, Irlanda, enfim, não interessa qual país, mas você chegar num país de cultura diferente, você tentar criar, mesmo que temporariamente, uma nova vida. Esse é o melhor projeto empreendedor que você pode fazer aí pra tua vida como um todo, aí, pra tua carreira, enfim, tanto faz. Com certeza. Então eu queria deixar um agradecimento especial pro Daniel aqui, muito obrigado por não vocês que vieram ver este vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa aquele joinha, para de dar dislike, não dêem dislike. <risos> <risos> Deem sempre like, se você não gostou, comenta, mas não deixa o dislike não, Vamos fazer a força por mão aqui, né? Então é isso, é galera. galera Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência E até o próximo vídeo É lógico, galera Tchau, tchau Valeu, galera